Compartilha com os amigos e siga ontem nos cinemas as redes sociais. E claro, pega a pipoca, o refrigerante e o videocassete e vem comigo. Marcelo Morandini apresenta Unboxing e Reviews de Filmes e Colecionáveis Ontem nos cinemas Então vamos abrir juntos e descobrir os tesouros que tem nessa caixa de papelão Vamos embora lá Que os unboxings aqui no canal Ontem nos cinemas não param Ele embrulhou bem, é... ele é aqui de, da região metropolitana de Porto Alegre eu decidi comprar pelo Mercado Livre justamente por causa dessa função de pandemia e realmente pelo Mercado Livre uh, eu pude parcelar esse pequeno lote e aí a gente nem sente só quando vê a fatura do cartão de crédito mas vamos lá ele embolou muito bem aqui as fitas e vieram estojos de brinde pessoal ele colocou aqui na caixa é, esses estojos acredito eu que para melhor ficar ficarem as fitas e eu tava realmente precisando desses estojos aqui inclusive esse estojo vinho aqui é o padrão da Paris filmes da, da Paris filmes né América vídeo não da Paris filmes e esse estojo vermelho é o padrão da look filmes também deixa eu ver se até Ó oh, pessoal TT o logo da Luke filmes que legal eu tenho filmes ali da Luke uh, que não estão né no estojo original porque conforme eu vou comprando eu vou trocando os estojos periodicamente e eu gosto de manter tanto na coleção de VHS DVD Blu-ray enfim é tudo igual. Mas eu gosto de manter os estojos nas cores originais. Então, no caso dos DVDs, se eles vierem nos estojos pretos, originalmente, eu coloco o um estojo preto, no transparente e assim por diante. Mesma coisa o VHS na medida do possível. Então, ele me mandou de brinde aqui para acomodar três estojos aqui, ó. padrão Alpha Filmes amarelo, o vermelho da Look Filmes e o bordô, o vinho aqui da... Paris filmes grandes produtoras aqui do VHS olha só pessoal os títulos aqui que eu escolhi foram todos assim escolhidos a dedos e vamos recordar a sessão nostalgia aí porque VHS é isso mesmo eu vou até tirar uh, um pouco a caixa aqui para dar mais espaço para a gente ver vamos começar com o primeiro que só tem Uh, pelo menos que eu saiba até o momento da gravação desse vídeo, só tem em VHS, que é Os Pássaros 2, pessoal. Eu já vi esse filme na época de lançamento uh, do VHS. Tem é uma continuação, digamos assim, do clássico do Hitchcock. Mas, claro, não foi dirigido por ele, lógico, né? Foi dirigido por Alan Smithy. Tem Brad Johnson e Tippi Hedren no elenco. Vamos lá, porque eu sempre gosto de mostrar para vocês a fita. Olha só que legal essa fita de Os Pássaros 2, o ataque final. É muito legal esse filme. Eu vi, como eu falei, na época de, de lançamento do VHS... E depois eu tinha na minha coleção, acabei vendendo, mas agora está de volta a versão legendada. E olha só que legal, a época Sik né, que distribuía os filmes da Paramount e da Universal, eles tinham esse selo holográfico para dizer que a fita era original em algumas fitas mais recentes da época deste lançamento. Então tem aqui Os Pássaros 2, o ataque final, que eu não tenho em nenhum formato aqui na coleção. Uh, outro clássico assim da comédia oitentista american driving olha só pessoal isso aqui é muito nostálgico principalmente por ser também um lançamento dessas produtoras mais uh, mais oitentistas enfim a poli também que recentemente eu comprei outros filmes deles também e aquele padrão né de qualidade de aquela comédia oitentista totalmente descompromissada e olha só que legal agora você leva o cinema para casa com a poli vídeo american driving vamos abrir lógico a fita para vocês verem muito bom estado a fita olha só novinha poli vídeo com o selo do laboratório olha só que legal os selos totalmente intactos olha pessoal tô falando de anos 80 isso aqui é um é material de mais sei lá uns 30 anos e o estado dela tá perfeito uh, por se tratar de um material tão antigo, né? O pessoal às vezes reclama: ah, é mofo, mofo, dá para tirar, é tranquilo. Não vamos deixar de colecionar por causa disso. American Drive-in, é aquele típico com comédia oitentista que se passa, lógico, num drive-in, muito legal muito coisa americana é bem é bem estilo mesmo o próximo é mais um para minha coleção da mitville que eu tenho praticamente quase todos em dvd uh, e claro tem alguns como esse daqui a nova geração só foi lançado em vhs pela mundial filmes inclusive o estojinho original é azul eu vou trocar porque eu já tenho uh, e esse cinza seria o da sic vídeo na época né acho que é isso e olha só a Mitiville, a nova geração. Para quem como eu curte terror, é uma boa indicação esse filme aqui, que eu também, também vi na época do VHS, que eu conheço de VHS, não sei se passou na televisão, mas provavelmente passou. Deixa eu mostrar aqui a fita para vocês. Olha só, novinha fita. Mundial Filmes! Bem legal, aqui esse selo padrão deles, Mundial Filmes, e só tinha inscrição aqui na lateral. E realmente é a nova geração. Novinha a fita, nem foi aberto a fita, nunca mofou. Muito legal. Mais um para minha coleção de terror do Amityville. Olha só novamente a capa. Que maravilha, muito nostálgico isso aqui. Pessoal, VHS... é VHS, não adianta. Outro filme aqui, pessoal, Minha Mãe é um Lobisomem. Isso aqui eu também descobri na época da locadora, junto com meu aquele filme que eu, que eu amo muito, que inclusive é da Videoban, o Fantasma do Shopping. Eles tinham os cartazes nos, de, de vídeo, no caso, de, anunciando esses filmes aqui. E aquelas comédias, né, oitentistas, maravilhosas. Inclusive veio a indicação do K9000, pela Videoban. Depois do sucesso do K9, eles fizeram o K9000, é normal assim, em estúdios uh, independentes, depois de um filme, que é de um estúdio major, fazer sucesso, eles fazem alguns similares. E esse foi o caso, é legal ter essa dica de uma mulher que vira lobisomem. E essa capa aqui, pessoal, olha só, é muito legal essa ilustração aqui. E tá naquela cara de filme da Band, né, a Cine Trash, não sei, que vai para a linha da comédia. Muito legal esse filme aqui. Vamos ver a fita por dentro. Já caiu o selinho de cima, mas não tem problema. Aqui, Videobam. Minha mãe, um lobisomem. O senhor vê com John Saxon, pessoal. John Saxon. Para quem não sabe, foi o pai da Nancy na Hora do Pesadelo, John Saxon. O elenco o restante aqui eu não conheço. O filme é de 88. Enfim, aqui. Minha mãe é um lobisomem. Vocês botem aqui nos comentários o que vocês estão achando dessa pequena seleção a dedo. Pessoal, eu amo filme trash. Pessoal, eu amo. Tem filmes assim... Esse eu vou fazer questão de assistir porque eu andei espiando uh, os trailers uh, na... Na, no YouTube e eu achei que é um filme italiano e esse aqui no caso é dublado em português que vai no sucesso de um Blockbuster do Jurassic Park esse aqui é o chicken Park pessoal olha só no lugar de dinossauros são galinhas gigantes pessoal isso aqui deve ser aquela trecheira muito nostálgica filme de 1995 ele é dublado e eu vi os efeitos especiais, aquela coisa maravilhosa, oitentista maravilhosa, olha só, Chicken Park. Olha só a capa fazendo menção ao logo original do Jurassic Park, pessoal, olha só, muito legal. Nem tenho aqui a fita por perto do Jurassic Park para fazer uma comparação. Não, nem tá aqui, tá lá embaixo, mas enfim, vocês devem saber que até o portão o portal lá da entrada do parque é muito parecido com esse aqui olha só as cenas no fundo não deve ser aquela trecheira que eu perdi na época mas agora eu tenho aqui uh, eles fizeram um monte de dimensões aqui mais engraçado que uma babá quase perfeita mais emocionante que indiana jones mais explosivo que velocidade máxima olha só as comparações chicken park vamos ver aqui o selinho aqui com um selinho de dublado Alpha View Filmes, Chicken Park, meu Deus do céu, não, quem botou, quem viu esse filme já coloca aqui embaixo nos comentários, que eu não assisti ainda, mas estou muito curioso para assistir. Próximo filme aqui pessoal, Tiras por Acaso, quem é da época do VHS vai se lembrar que veio um trailer no Jason Vai para o Inferno, na última sexta-feira. Uh, veio um trailer desse filme aqui, uh, com os astros do rap naquela época, né? dos anos 90, no, 93, 94, por aí, e Dr. Dre e Ed Lover. E eles fizeram esse aqui, essa produção da New Line Cinema, que é aquele típico filme né, de. Não digo assim de sátira, mas uh, enfim, pegaram as figuras de rap da, da época e fizeram um filme. É mais ou menos isso. Uh, deve ser eu, eu acho que eu já vi esse filme não tenho certeza mas eu vou rever para eu ter certeza depois tiras por acaso já direitinho a fita padrão Europa que veio esse selinho aqui né dourado e o selinho ali da da videolá na época que fazia o oh, saudosa videolá fazia VHS e DVD também então temos aqui Tiras por acaso em inglês, Rusda Man? Então tá vamos para o próximo. Esse filme pessoal eu amo muito, só existe em VHS, foi é do mesmo diretor, você deve saber, do mesmo diretor do Brinquedo Assassino e tem a Elle e o Lance Henriksen no um elenco. Já tô falando de Max. Fidelidade Assassina, várias vezes eu tive esse filme vendi, agora que voltou para a coleção, não sai mais daqui. É dirigido pelo John Laffia, John Lafia, que foi o criador do Brinquedo Assassino. E tem a Elle Chied no elenco, que faz o Mistério de Ciclifim, que está ali na minha coleção. Uh, Cinderellas Aversas, que também só existe em VHS. E esse filme aqui de terror, Max Fidelidade Assassina, que já passou na TV... Não me lembro se foi na Globo, na Band, SBT, agora não me lembro. Tá aqui como ação, eu não sei. Ação, pessoal, talvez, né? Não sei, parece pra mim um suspense, alguma coisa assim. Do cachorro assassino. Depois de brinquedo assassino tem cachorro assassino. Depois tem que rebobinar pra não pagar multa aqui. Olha só, Mundial Filmes, novamente. Max, Fidelidade Assassina. Quem não assistiu esse filme aqui, já é outra recomendação minha e aqui do canal, Max Fidelidade Assassina, muito legal esse filme, e eu queria também esse pôster aqui, na época que eu vi nos cinemas, inclusive o pôster, não cheguei a ver o filme no cinema, mas vi esse, esse pôster no cinema. O próximo, também para minha coleção de colheita maldita, que eu tenho até o 3, me parece, acho que foi lançado 3 ou 4, colheita maldita, acho que só foi lançado 3, enfim, uh... Enfim, foi lançado alguns Colheita Maldita em, VH, em DVD e o restante to, só tem em VHS, é o um caso desse, que é o Colheita Maldita 5, Campos do Terror. Eu acho que eu já vi esse filme aqui, eu já assisti, é bem legal também, segue aquela linha do Colheita Maldita, claro, não tão bom que nem o primeiro, que é perfeito, mas ele segue, ele é até seguro, eu até curti, pessoal, é da Flash Star, Uh, bem, a saudosa flash star né que era responsável por relançamentos e filmes assim mais cultuados uh, e tá aqui na coleção agora mais esse filme em VHS os filmes seguintes eu acredito também só existem VHS uh, aqui já é acho que praticamente no fim da flash star que os, que, a, que o, não existia selo né vinha direto impresso na fita Uh, e tinha uma marca ali, uma, uma marca d'água ali da Videolar. Uh, enfim, as, todas as épocas aqui do VHS é possível rever. E olha só que legal, pessoal: é da Zero Vídeo. Zero Vídeo é uma videolocadora, foi uma videolocadora aqui de Porto Alegre, que teve algumas filiais e teve uma distribuidora. Mas eu vou manter essa fita, essa etiqueta aqui, porque pertenceu, lógico, a uma locadora. Há uma distribuidora, no caso, agora, que fez parte da minha infância. Eu comprava muito filme lá uh, quando eu era pequeno. Agora os dois próximos eu tenho... Olha só, pessoal, que beleza esse filme da América Video Filmes. Eu amo essa América Video Filmes tanto quanto a Warner. Mentira, a Warner eu gosto um pouquinho mais. América Video Filmes, o inseto. capinha direitinho, não foi recortada. O inseto filme de ficção. <risos> Pensei que fosse terror. Mas enfim, olha só a capa, que maravilha a capa, de 1987 esse filme, comparado, tipo a mosca, sabe, mas uma versão diferente de um estúdio <risos> independente. Uma empresa do grupo Paris Filmes, olha só que saudosismo essa embalagem da América Video, o padrão todo azul do estojo, da capa, e aqui, propriamente dito, a fita VHS de O Inseto, direitinho, sem mofo, muito legal, muito show, eu nunca tive na minha coleção, uh, e agora eu votei e nunca mais sai, né pessoal, tudo que entra agora na coleção não sai mais, só se vier a repetir. E finalizando, o último filme que é clássico, eu acho que dava muito no SBT, uh, A Volta de Jack, o Estripador não sei se existe em dvd não me lembro disso ser lançado em dvd uh, Nós agora eu já tenho na, na minha coleção no vhs da luke filmes e falando SBT realmente vem o logo da SBT né porque era faziam publicidade dos filmes da luke lá no SBT e eles exibiam também os filmes da luke filmes no SBT James Spader aqui na capa na volta de Jack eu escupador eu vou botar aqui a foto de trás Olha só que maravilha, é isso aqui pessoal, do que se trata, preciso dizer, não né, Jack o Estripador, esse aqui é o segundo filme, que ele ganhou James Spader a Palma de Ouro em 89, do melhor ator, de acordo com essa capa aqui, que eu confio. É. A volta de Jack o Estripador, um suspense, existe o Jack, não sei se foi lançado pela Look e é, tá intacta pessoal, olha só que maravilha que tá essa fita. Selos direitinho, nada, nenhum sinal de mofo, rebobinadinha. Sem multas, o selinho todo perfeitinho, intacto, não foi aberto. Perfeito, né, pessoal? Muito legal. É mais um filme de suspense para coleção e agora sim, acabou. E o que, que vocês acharam dessa minha pequena compra de tesouros em VHS? Coloque aqui embaixo nos comentários. E caso você não seja inscrito aqui no canal ainda, clica no botãozinho à sua direita e faz a sua inscrição que ajuda muito